Olá, tudo bem? Meu nome é René Ricardo e sou um empreendedor digital e hoje quero compartilhar com você como usar o YouTube para ser feliz, acompanha comigo. A história do YouTube começou no dia 15 de fevereiro de 2005, quando o domínio foi ativado. O site foi criado por 13 empregados da companhia de pagamentos online PayPal, Charles Hurley, Steve Chen e Javet Karim. O YouTube foi oficialmente lançado em novembro daquele ano, menos de um ano depois, no dia 9 de outubro de 2006, foi anunciado que o Google havia comprado a companhia de compartilhamento de vídeos pela bagatela de 1,65 bilhão de dólares em ações. O que é interessante na história do YouTube é que foi criado para ser um site de entretenimento, para que os usuários carregassem e compartilhassem vídeos em formato digital, tais como clipes de música, filmes e vídeos caseiros variados. Com o passar do tempo, os usuários começaram a ficar criativos e começaram a usar o site, que hoje se enquadra sob a nomenclatura plataforma, para postar tutoriais, entrevistas, vlogs, sketches de humor etc. No meio dessa revolução nos meios e nos modos de produção audiovisual, notou-se o potencial do YouTube como ferramenta do marketing digital e hoje isso é uma realidade. Atualmente, um empreendedor digital de sucesso deve, praticamente por regra, ter uma presença ativa no YouTube. Através da plataforma é possível angariar fãs, se conectar a novos prospectos, surpreender a concorrência. Isso só para citar algumas das vantagens. Então, para provar que o YouTube Marketing já deixou de ser uma tendência e passou a ser uma realidade já há algum tempo, vamos analisar alguns pontos que comprovam essa premissa a seguir. Uma das premissas do YouTube era o compartilhamento de vídeos caseiros. Em 2005, câmeras digitais compactas já eram uma realidade nas casas de muitas e hoje, podemos fazer vídeos com qualidade fantástica nas câmeras dos nossos smartphones. Além disso, podemos comprar um aplicativo com menos de R$10 e editá-lo, com qualidade profissional, em 30 minutos. Por mais que existam dúvidas sobre em qual site de busca é mais importante estar presente, o Google é dono do YouTube. Logo, estar presente no YouTube é estar presente no Google. No final das contas, tudo é tráfego e tudo é marketing. Além de que, se com o Google podemos lucrar pelo programa de parceria ou melhor, de afiliados, Google AdSense, então logo podemos ganhar dinheiro com AdSense no YouTube também. Eu mesmo, gosto de mencionar o curso Segredos do AdSense que é crucial para quem deseja usar esse método. A integração com blogs e sites sempre foi uma característica importante do Google. Isso torna o caminho entre o seu site e o seu canal uma via de mão dupla, um leva ao outro. E todas as visualizações, cliques e anúncios contam. Uma das maiores armas do marketing é o conteúdo e não é porque você está trabalhando com vídeo que vai deixar de se preocupar com a qualidade do que chega à sua audiência. No entanto, através do vídeo é possível atingir um nível de empatia que é praticamente impossível de ser alcançado apenas com palavras. Isso porque, no vídeo, você pode usar artifícios como o sorriso, as tonalidades de voz, as pausas e muitos outros recursos para tornar o conteúdo interessante. Por isso, anúncios postados no YouTube são capazes de converter intensamente. Hoje em dia o YouTube permite inserir link do seu site dentro do vídeo, ou seja, no decorrer do vídeo aparece o seu link e isto é controlado por você. Ele chama de site associado, aparentemente todos os links devem ser de um único site, o seu. Você deve provar ao YouTube que o site é seu e partir daí, poderá inserir sempre links para seu site. A criatividade nos permite fazer redirecionamentos dos links do nosso site para outro site qualquer e isso abre o um leque de possibilidades para inserir links de qualquer site dentro dos nossos vídeos, permitindo oferecer produtos e serviços no decorrer do vídeo. Para nós do marketing digital, é mais interessante linkar para uma página de captura, onde eu geralmente utilizo os Kesev para criar as minhas páginas e capturar contatos com elas. Com todos esses artifícios em seu favor, o empreendedor tem grandes chances melhorar o relacionamento com os seus clientes, ampliar a sua lista de prospectos, renovar as suas estratégias de vendas, aumentar significativamente o tráfego em direção ao seu site, de maneira geral, expandir o seu negócio. Tudo isso através do YouTube. Este vídeo é um oferecimento de YouTube para negócios do Gabriel Rockenbach. Clique no link da descrição do vídeo e saiba como usar o YouTube e vender produtos físicos, digitais e serviços, afinal de contas ser feliz. Se você gostou do vídeo dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Compartilhe com seus amigos. Um abraço e até mais.